Olá, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, e hoje aí a gente já tá em quase 15 dias da mudança sobre os 5 reais. tá dando 12 dias, né? 10 dias aí, quase 10 dias né? de mudança, 8 dias na verdade, da mudança dos 5 reais que o Mercado Livre acrescentou nos pedidos, produtos, né? Não é nos pedidos, e sim nos produtos, unidades vendidas de anúncio, certo? Então, eu queria trazer um pouquinho do que eu tenho ouvido e de como tá a realidade das pessoas, tá? Eu senti, e as outras pessoas concordaram também, muita gente, que aparentemente tem gente que não sabe ainda dos 5 reais. Que tem gente que não está percebendo que tem que colocar 5 reais a mais. Então, muita gente me trouxe essa questão. Ale, eu já alterei, o meu concorrente não alterou embora eu acho que uma hora ele vai realmente fazer essa alteração, né? Ele tem que acordar e se tocar para essa alteração. Ninguém tem como garantir o que eu já vi algumas pessoas fazendo indo no, nos anúncios dos concorrentes que não alteraram e lembrando eles falando: ó, oh, você já percebeu que o mercado livre está te cobrando R$ 5 a mais? É uma técnica, tá? Então eu sei que muita gente alterou, mas tem bastante gente ainda mantendo o preço antigo. Alguns tirando margem. Outros, na verdade, quem não tem margem, às vezes até desconhecendo o fato, tá? Com isso, quem já alterou e o concorrente não alterou, tá realmente sentindo uma queda nas vendas. Nos produtos que antes giravam muito, tá caindo e caindo legal, tá? Eu não acredito é, que em produtos que os dois já alteraram, os concorrentes todos, tá todo mundo mais ou menos o mesmo valor, a queda na venda seja só por causa dos cinco reais Lógico que aumentar os cinco reais que não é cinco né? A gente já falou nisso, se for prêmio é 5,97, se for o clássico R$ 5,60 e você está garantido. Então o que você tem que acrescentar? É, ao fazer isso, o Mercado Livre vai ficar mais caro do que outros sites também. Então isso pode trazer queda nas vendas com certeza. Tá? Lembrando que a gente já traz uma queda nas vendas no MELI devido ao frete, que também é uma promessa deles que eles vão arrumar isso, começar a ajustar isso, começar a trazer os fretes para os valores, é, pesos e medidas mais reais, né? o que facilitaria, o que ajudaria o valor a descer. Tem lugar que não vai baratear mesmo, mas é, traria uma redução do que é hoje. Em alguns casos até um aumento, se eles forem levar em consideração às vezes a medida, então, mais teria uma redução principalmente nos produtos pequenos, né? Que sofrem muito com a média de categorias, tá? No geral, muita gente não gostou, mas muita gente gostou, tá? Eu é, conversei com bastante gente, tinha, eu, eu conheço pessoas que perderam de 7 a 10 mil reais na primeira semana do frete surpresa, até perceber. E que estava sofrendo com cancelamento frequente de vendas. Mesmo tentando recuperar a venda para sua, sua loja virtual, tentando recuperar a venda pra, por fora, para outro meio de pagamento, mas estava sofrendo com isso, porque não são todas as vendas que se recupera e se torna muito braçal. Colocando o valor, não estão mais cancelando. Em contrapartida, como a gente já falou, os ticket médios baixos estão sofrendo muito com isso. É, você não tem mais como vender produtos de R$ R$3,00, é, como as pessoas faziam, dar o frete grátis, voltar de carta registrada, porque está afetando todo mundo. Isso foi uma dúvida que no começo também surgiu, a quem afetaria? São todas as vendas do MENI, todas as vendas, com mercado de envios, sem mercado de envios, no Fulfillment, não Fulfillment, loja oficial que não é de grande expressividade, que não tem a sua própria tabela, que não usa mercado de envios Zoom também estão sendo afetadas. E eu não sei te falar se lojas como Connect, etc, também entraram. Acredito que não, mas pelo volume que eles têm, eles podem barganhar. Mas, no geral, todas estão sendo. Lojas de marcas, que não são lojas grandes, multimarcas, estão sendo afetadas pelos cinco reais também. Então, isso com o tempo vai, dentro do Meli igualar os preços, igualar a competitividade ali, porque um cara uma hora vai ter que subir, se ele não subiu. Mas, com relação ao resto do mercado pode ser que isso traga uma queda de vendas porque a B2W continua aumentando a sua participação o preço dela continua o mesmo embora tenha a questão da taxa né a gente sabe que o 16% nem né não é 16 certinho porque eles cobram sobre o frete um outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas com relação ao Meli algumas pessoas gostaram outras pessoas não gostaram muitos gostaram muitos não gostaram tá é, eu acredito que é mais até uma análise negócio a negócio. Eu, particularmente Alexandre Nogueira, o meu negócio foi melhor não cancelar pedidos por causa do FED Surpresa e fazer o repasse. Também sofri, também tinha produtos de dois reais, R$3, reais, reais. tinha produtos de R$15, R$25, reais, reais, que são os cosméticos pequenos, as máscaras, antes eram 22 agora ela não pode mais ser 22 ela foi para R$29, então eu também senti isso torcendo para que todo mundo se iguale, para que a gente não sofra tanto nas vendas, beleza? Então, queria dar esse panorama para vocês, se vocês quiserem continuar comentando no outro vídeo, nesse vídeo comentem, tá? Eu acho que a opinião de todo mundo, tanto a revolta quanto a opinião de que gostou ou não gostou, ela tem que ser respeitada e ela pode ser exposta, tá? Eu acho legal, ok? Então é bom isso, até o pessoal do MELI ter um termômetro, poder repensar ou ver uma melhor forma para fazer, mas no momento que eu tenho de posicionamento é que isso continua, tá? Essa regra veio pra ficar. Então vamos se adequar, vamos arrumar os nossos preços para não precisar ficar cancelando venda. E sim, infelizmente em determinados casos perder um pouco de venda. Construir os kits para que vocês consigam às vezes tentar amenizar esses 5 reais dentro dos produtos, beleza? Um grande abraço para vocês. Vamos que vamos, sexta-feira tem mais um vídeo aí, mais uma coisa legal, uma, uma novidade legal para vocês. Um abraço, valeu!